Olá aluno, bem-vindo à Disciplina de Metodologia do Ensino de Física do Curso de Complementação Pedagógica do IFES. Meu nome é Igor Spinassé possuo Licenciatura Plena em Física, Especialização em Gestão Educacional Integrada e Mestrado em Engenharia de Materiais. Atuo como professor de Física do Ensino Superior e Médio há 15 anos. Atualmente sou professor de Física do IFES Campus Piuma. O foco da disciplina Metodologia do Ensino de Física é apresentar ferramentas e técnicas de ensino, auxiliando na difícil tarefa de transmitir o conhecimento, fazendo da forma mais didática possível. As orientações da disciplina, assim como as atividades, têm foco na forma como o conhecimento será repassado para o aluno, objetivando uma organização do professor na metodologia do ensino, em sala de aula ou fora dela.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 Dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência do seu esforço. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e um forte abraço.